Esse assunto é importante, um assunto central, não só na vida das pessoas, mas também na nossa Torá. Bem-vindos a mais uma entrevista, um bate-papo aqui especial com o nosso querido Gabriel Gedankin, da Atzalá. bem, Rabino? Boa bem tarde. Bem-vindo, boa tarde. E eu aqui estou até um pouco emocionado tá, com a presença do Gabriel. O Gabriel é diretor de marketing da Atzalá. Gabriel, desde quando a Atzalá atua no Brasil? Tudo bem, Rabino? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Sim. hoje de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. A Salah está no Brasil faz 12 anos, é, na verdade é uma entidade mundial, a Salah, e a ideia de vir para o Brasil começou há 12 anos atrás, e hoje a gente já está com mais de 40 voluntários aqui, atendendo Uau. vários bairros, desde, desde o Bom Retiro até o Morumbi a gente está chegando. A ideia é realmente poder salvar a vida de um Eudique para a gente é, é o que paga a nossa conta. Uau! E são 40 voluntários? 40 voluntários, a gente tem uma equipe de enfermeiros profissionais que trabalhou com a gente, equipe de médico. É, tem três ambulâncias, sendo que uma delas é uma ambulância UTI. Graças a Deus, hoje a gente consegue numa chamada, por exemplo, aqui em Genópolis, em 4 cinco minutos, já ter um voluntário. Conta pra gente como que funciona esse trabalho voluntário que vocês fazem, o que, que é? Qualquer um pode, tem que fazer um curso, é, tem que ter um dom, tem que ter jeito. Explica um pouquinho pra gente como funciona Primeira coisa acho que é vontade, acho que isso é o, é o primeiro ingrediente, todo eu sou por exemplo um profissional que atua no, no, no ramo de importação, então Sim. zero a ver com área de saúde e quando decidi ser voluntário eu não sabia se eu ia aguentar o, o tranco ou não, eu sou voluntário há oito anos é, e a verdade assim, só Fazendo, a gente tem um curso preparatório. Primeiro a gente faz um curso de 20 horas. Que a gente, esse curso é mais aberto para a comunidade, para quem quiser fazer. E já dá para ter uma ideia se a gente quer ser, não quer ser. Tem, tem, tem uma idade mínima? Hoje a gente acima de 20 anos. Acima de 20 é o ideal. A gente já consegue. A gente pede um pouquinho de maturidade, né? Sim. Porque a gente acaba vendo coisas que a gente não quer ver. Sim. Então um pouquinho de maturidade para saber lidar com, com uma situação difícil. Sim. E aí depois... Para realmente ser voluntário, a gente tem um curso de 60 horas, que a gente faz todo o preparativo para esse primeiro socorro até chegar no hospital, que essa ah. é essa nossa função. Sim, mas quem faz o curso só de 20 horas? Ele é só para ter noções básicas? Para si básicas. próprio, para família, alguma coisa assim, Sim. é isso? E hoje, hoje a gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente Sim. tem uma série de workshops que a gente vai dando para a comunidade, é, depois dá uma procurada lá no nosso Instagram. Sim. É, workshops abertos mesmo para a gente saber o que fazer antes da Atsalá chegar, ou o que fazer quando não tem Atsalá no, no, no lugar, muito então importante. esses workshops a gente tá batendo muito na tecla deles, porque é importante todo mundo fazer, porque na verdade o pré Atsalá é tão importante quanto quando a Atsalá tá lá. Então sim. saber identificar uma situação de emergência, saber reagir numa situação é, um, um pouco mais difícil, até a Atsalá chegar, isso sim, realmente sim. garante uma salvar uma vida é, por esse primeiro passo até a Atsalá chegar. E aí depois desse curso de 20 horas, que quem quiser ser realmente voluntário oficialmente tem que fazer o outro curso de 60 horas. 60 horas. E aí esse curso aí realmente já é bem mais aprofundado, ele engloba tudo que tem desde a da hora que a pessoa se sente mal ou tem emergência até o transporte dele para o hospital. Quer dizer, toda essa primeira parte do, do, do primeiro Socorros. Isso é para homens e mulheres? Ou só para homens? Só pra... Hoje como aqui é? no Brasil a gente tem voluntários só homens, só, no, a, a orientação rabínica. Sim. E existe uma questão de segurança também, Sim. à noite, sozinho. Então hoje entendi. em dia a gente... Os horários que tem as chamadas é, e entendi. na rua. Gabriel, sobre os recentes acontecimentos no litoral norte de São Paulo. tá? É, como que foi o trabalho da Tsala? A Tsala teve Foi acionada? Vocês fizeram alguma coisa? Porque foi uma situação caótica. Realmente né? foi uma situação muito difícil. E aqui não só a Tzala, mas teve um engajamento comunitário muito grande. Pra gente foi uma situação que a gente aprendeu muito. Que a Tsalá, em conjunto com o DSC, que é da Federação, que é o órgão de segurança da fe... de segurança comunitária da Federação, com o SCAP, que também tem a ver com reações em emergências, se reuniram e em um dia. Conseguiram organizar é, helicópteros, decolando com mantimentos, com, é, com coisas de higiene básica, tudo ah. que estava faltando na no literal. Então, assim, é, a situação aconteceu de, de sábado para domingo, domingo o pessoal na no litoral estava em comunicar, e aqui em São Paulo a gente começou já, já acionar, a acionar já se... um, um, uma, uma equipe falando com a outra. Na segunda-feira de manhã já tinha um helicóptero saindo com mantimentos para lá e na volta Incrido. trazendo... É, trazendo idosos que até lá não se sabia quanto tempo ia ficar no litoral, quanto tempo ia ficar preso, então foi realmente um trabalho comunitário não só da sala, mas de todos esses órgãos trabalhando em conjunto, acho que isso Sim. é a beleza do trabalho Sim. voluntário, né? Cada voluntário com o que sabe, se organizando, e aí quando a gente voltou com a comunicação no litoral, a gente tinha voluntários no litoral presos lá, que também se organizaram para receber tudo isso, para organizar os idosos, então realmente assim, é, o aprendizado comunitário aqui, a... Essa, essa sensação de, de ser útil, mesmo numa situação que parecia que não tinha nada para ser feito, incrível, é incrível. incrível. E assim, realmente, a comunidade, não tem nem palavras para falar bom. o que que a comunidade, não só se pessoas doadores e assim, sim por aí vai. É, quando você tem uma coisa organizada, é diferente, né? Você está preparado, você tá, é, já premeditou tudo, então é, é totalmente diferente e realmente que é o principal, salvar vidas, né? Que é o mais importante de tudo. Não pode ser não profissional, não menos do que isso, né? Gabriel, você pode dar para nós aqui alguma dica para prevenir um acidente, alguma coisa assim? Agora que você já tem bastante experiência, né? Já sabe no dia a dia, no cotidiano, o que pode acontecer. Alguma dica pra gente pra prevenção? Vamos lá. É, eu acho que a primeira coisa é importante as pessoas estarem atentas é, a qualquer sintoma diferente. Às vezes uma confusão, às vezes a pessoa, sabe, não tá num, num dia muito normal, tá apresentando é, falha de comunicação. Às vezes a gente, ah, não, talvez ele tá cansado, mas será que é só cansaço mesmo? Será que não, não tem alguma alteração aqui da, na cabeça psicológica? Será que, então, assim, tá atento a alterações de comportamento. Sim. É, eu acho que outra coisa importante que a gente vê muitas pessoas fazendo, fazendo errado, quando teve tem uma queda, às vezes a pessoa cai, bate a cabeça, é, muitas pessoas, ah, não, vamos lá, pega, tira ela, levanta, senta na cadeira. Então uma das orientações que a gente fala sempre é, olha, a pessoa caiu, bateu a cabeça, não mexe ela lá, chama de salar e deixa que a gente mexe, porque pode ser que às vezes mexer vai causar uma lesão um pouco maior, piorar, ajudar, é, acaba piorando, né? É, exatamente. Então a gente sempre orienta, olha, aconteceu, Deus me livre, não vai acontecer, sim, mas sim. se acontecer, não mexe na pessoa, chama de salar, liga pra gente, deixa que a gente vai mexer ela da forma mais cuidadosa possível para evitar novas lesões em cima do que já aconteceu de ruim. Muito importante. Agora, Gabriel, em caso de emergência, o que, que a gente deve fazer? Acho que a primeira coisa é manter a calma. Sim. É, e é, a gente ri, mas é, é, a, primeira, a primeira reação às vezes é desespero, depende de quem estiver lá. Lógico. Então, manter a calma, chamar a Tzalá, ligar para a Tsalal, 3064-2020, para quem não sabe o telefone. Liga para tsala. se é um lugar que não tem a Tzalá, liga para o serviço público, 192, o telefone do SAMU. É, e tenta manter a pessoa que sofreu o um acidente, a pessoa que tá Tranquilizar, tranquilo. né? Tranquilizar. Acho que manter a calma ajuda quem tá ligando, mas a própria pessoa, porque às vezes ela vê uma situação já estressante e vê o um ambiente estressado, ela é pioração, piora né? também o estado dela. Respirar, respira, é, a ajuda tá a estar tá chegando, espera, fica tranquilo. Conversa com a pessoa, é, mantém com... ela entretida. Exatamente. É, na verdade, eu acho que isso aqui é a base de tudo, né? O Olam de Bané, o mundo, ele ele se constrói, se sustenta pela bondade e... Alguma, alguma coisa que mudou na sua vida depois que você tá na sala uma lição de vida que você tirou, de alguma coisa que você viu, que você presenciou? Olha Rabino, é, tá na sala acho que todo dia é um aprendizado, Sim. todo dia a gente cresce, cresce como pessoa, cresce como um ser humano Se, assim, uma lição talvez dos do meus primeiros atendimentos há oito anos atrás é, meu primeiro atendimento eu fui numa casa simples, normal sem luxo, o pessoal tava lá passando mal, tudo bem você já sai todo é, feliz de ter ajudado uma pessoa pela primeira vez. E, e na sequência, o segundo atendimento que eu tive no dia seguinte, inclusive era rocha xaná foi uma mansão assim super, hiper, mega luxuosa. E aí você realmente começa a olhar que esse mundo aqui, chega uma hora que não importa se a pessoa tem a conta bancária lá toda recheada ou tá vazia a conta bancária. Quando chega a hora... Quando chega a hora, precisa de ajuda. Então realmente a gente começa, sabe... Se, não que o material não seja importante, lógico que é importante, mas... Se desvincular, se né? Se desvincular e realmente ter essa noção de que estou podendo ajudar alguém, eu tô, tô, estou tô fazendo alguma coisa de diferente do que o mundo aí fora mostra. Então, Sim. a gente constrói uma sociedade com base no Résed, se cada um pode doar um pouco do, do, do dele para o outro, e realmente a gente vê que essas coisas materiais são detalhes e a gente vai realmente pra frente com, com essa ideia de, de, de poder ajudar, de poder contribuir com uma comunidade melhor e acho que se cada um tivesse essa ideia, cai essa cabeça, não só com a sala, ou com qualquer outro serviço de, deixa eu tirar um pouco do meu egoísmo, do meu eu, Sim. deixa eu ajudar um pouco, deixa eu, sabe, dar um pouco do meu tempo, um pouco do, do meu sono, bom. um pouco de qualquer coisa que eu tenha para ajudar o próximo, com certeza a gente vai muito ter bom. uma cidade muito melhor. Muito bom, e realmente, quando a gente ajuda o próximo, a gente acaba automaticamente nos ajudando mais ainda, né? se construindo como ser humano. Então é isso, pessoal. Vamos aí contribuir, ajudar de todas as formas, ou, se, ou sendo voluntário, ou se interessando, que as pessoas fazem simplesmente por bondade. Isso é importante, Rabino. É de graça, viu? O é serviço de graça. É de Exatamente. graça, realmente é, um é um serviço bancado pela comunidade, Sim. totalmente de graça. A gente, nessa hora a gente só quer ajudar as pessoas, não, não tem bom. cobrança, não tem boleto depois. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Rabino, Sucesso. muito obrigado. Obrigado muito pela bom. oportunidade.